Olá! Sejam bem-vindos, e hoje vamos falar sobre a gravidez ectópica. Mas se você é nova por aqui, aproveita e deixa aquele seu joinha, e se inscreva no canal, pois temos muito conteúdo bom por aqui. O que é gravidez ectópica? A gravidez comum começa com o óvulo fertilizado. Normalmente, o óvulo fertilizado se prende ao revestimento do útero. No caso da gravidez ectópica, o óvulo fertilizado se implanta em algum lugar fora do útero. Uma gravidez ectópica tipicamente ocorre em uma das trompas de falópio, um tubo que conduz os óvulos dos ovários para o útero. Esse tipo de gravidez ectópica é conhecida como gravidez tubária. Em alguns casos, no entanto, uma gravidez ectópica ocorre na cavidade abdominal, do ovário ou no colo do útero. Uma gravidez ectópica não pode prosseguir normalmente. O ovo fertilizado não sobrevive, e o feto em crescimento pode destruir várias estruturas maternas. Se não for tratada, há o risco de hemorragias, que podem ser fatais. O tratamento precoce de uma gravidez ectópica pode ajudar a preservar a fertilidade. Causas por que acontece gravidez ectópica? Danos nas trompas de falópio é uma causa comum de gravidez ectópica. Um óvulo fertilizado pode ficar estacionado em uma área danificada de uma tuba e começar a crescer lá. As causas mais comuns de danos das trompas de falópio que pode levar a uma gravidez ectópica incluem tabagismo, doença inflamatória pélvica, que pode surgir a partir de infecção por clamídia ou gonorreia. Inflamações e cicatrizes das trompas de falópio, decorrentes de uma condição médica ou cirurgia anterior. Gravidez ectópica anterior em uma trompa de falópio As causas de uma gravidez ectópica não são claras em todos os casos. No entanto, as condições seguintes podem ter ligação com uma gravidez anormal, fatores hormonais, anormalidades genéticas, defeitos congênitos, condições médicas que afetam a forma e condição das trompas de falópio e órgãos reprodutivos. Os primeiros sinais de uma gravidez ectópica podem incluir Hemorragia vaginal, que pode ser leve. Dor abdominal ou dor pélvica, geralmente 6 a 8 semanas após a ausência de menstruação. Espero ter ajudado com essas informações. E se você ficou até aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho. Deixe sua dúvida nos comentários. Vou deixar um link logo abaixo na descrição, para você conhecer um treinamento completo, para uma boa gestação, com saúde e sem complicação. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.